Vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São as palavras de Jesus no Evangelho. Jesus mostra-nos o verdadeiro segredo da serenidade, da paz, que são a base, o fundamento da alegria. A alegria é o tema de hoje. Para nós cristãos, a alegria deve fazer parte da nossa essência, mas às vezes podemos não compreender bem esta alegria cristã. Já ouvimos expressões como um santo triste é um triste santo, ou um cristão triste é uma contradição, um contrassenso, ou devemos estar sempre contentes e eu gostava em primeiro lugar de esclarecer que isto não é verdade, não é verdade. É possível que a pessoa viva uma fé profunda, comprometida e tenha, evidentemente, momentos de maior tristeza, o cristão não deixa de ter sentimentos, não passa a ser uma alma desencarnada, um anjo, continua a ter um coração de carne e por isso experimenta Alegria, tristeza, medo, pena e todas as outras emoções que os restos das pessoas experimentam. Aliás, olhando para a própria vida de Jesus, vemos-lo por vezes triste, chorando a morte de Lázaro, furioso, expulsando os vendilhões do templo, cheio de compaixão por aquela viúva perdida ao o seu único filho, em agonia, grandes agonia no horto no das oliveiras, Jesus não estava sempre contente, a sorrir, às vezes estava triste, Portanto, isto faz parte de uma constituição humana normal, não tem nada de errado. Depois, também devemos ficar livres daquela obrigação para estarmos alegres, às vezes juntas, não só a tristeza como uma certa culpabilidade, não é? eu devia estar contente e não estou, eu Devia estar não, aceitarmos isso com a normalidade. Então o que é que é a alegria cristã, o que é que Jesus nos propõe e que nós somos chamados a viver? É que a alegria que Jesus nos dá tem uma raiz cristã tão profunda que é mais forte, e não pode ser desenraizada, é mais forte do que quaisquer sejam os acontecimentos da nossa vida, quer é dizer que o cristão vive uma certeza absoluta de que tudo aquilo que acontece na sua vida está nas mãos de Deus e mesmo que venha o desemprego, um tempo de doença prolongada, a morte de alguém querido, situações às vezes tão difíceis e tão duras de viver. O cristão sabe que tudo aquilo continua a estar sob o governo do seu Pai do Céu, que faz tudo concorrer para o bem e esta é a razão da pessoa experimentar uma grande paz. Agora voltando ao Evangelho às palavras de Jesus, como é que nós podemos viver essa paz? Como é que nós podemos procurar essa serenidade? Pois procuramos la procurando o próprio Cristo, vindo a mim todos os que andais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. É a amizade com Jesus, é uma vida católica comprometida, coerente, que faz com que esta paz vá calando no fundo da nossa alma e se torne aquele alicerce seguro, onde a verdadeira alegria cristã pode florescer.